Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Dividends Reads. Meu nome é Alex, eu sou engenheiro mecânico com pós-graduação em gestão empresarial e no meu canal eu vou ensinar você a como investir em renda variável no Brasil e no exterior. Então pessoal, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como que é um procedimento de bonificação. O que, que o investidor tem que fazer para receber a bonificação do seu ativo. Então nós vamos falar do banco Bradesco, ele é negociado aí na bolsa de valores, nos códigos BBDC3 e BBDC4. Aqui no site do Fundamentei, que é um site que eu gosto bastante de utilizar, nós podemos ver aqui os tickers dele. Ele é um banco aí que está no mercado há 78 anos, está listado na bolsa há 44 anos e tem 98 mil empregados o valor de mercado atualmente do banco é de 210 bilhões então esse banco vai 210 bilhões hoje, ele representa aí 6% do Ibovespa como vocês podem ver aqui, do índice Ibovespa, 6% é do Banco Bradesco, e ele tem tag along 100% nas suas ONs, as ONs são BBDC3, aqui os sócios majoritários, a Cidade de Deus, participações, toma conta de 46% das ações ON, a Fundação são Bradesco 17% e NCF participações 8% são os três sócios majoritários do Banco Bradesco. Aqui são as empresas que são subsidiárias do banco, então o IRB Brasil, a Fleury, a Cielo e a Odonto Prev tem participações também acionárias do Banco Bradesco. Ele tem no mercado aí um total de 4,4 bilhões de ações, BBDC3 e também BBDC4 vamos olhar que tem maior liquidez aqui que é a quatro então o seu retorno histórico aí em 26 anos imagina isso pessoal 12 mil por cento em 26 anos quem tem Bradesco aí teve um ganho de 12 mil por cento é muito né em 13 anos 224 por cento em três meses uma queda de quatro por cento não é nada lucro cotação então a gente pode ver que o lucro sobe a cotação sobe junto não existe mágica aqui caiu mas é por conta da pandemia acredito que deve voltar nos próximos Próximos trimestres é um pensamento meu, tá? E eu acredito nisso aqui os dados financeiros do banco o patrimônio líquido dele aí em 10 anos ele saiu aí por exemplo vou pegar aqui ó, 2010 de 48 bi para 143 bi um monstro em patrimônio líquido né, triplicou aí a receita financeira 63 bi para 79, não cresceu tanto, mas cresceu bem, o lucro líquido aí do banco saiu de 10 bi para 16 bilhões, mesmo com pandemia e tudo, então puxa vida né e o pessoal ainda prefere oi aí, vai entender então, tudo bem, a margem líquida do banco aí saiu de 16% e está em 21%, o ROI do banco aí saiu de 21% e está em 12% e o índice de Basileia 15% para 16%, então, ou seja, é um banco muito seguro tem um índice de Basileia aí muito bom, tá legal? E os proventos do Banco Bradesco, ele pagou em 2010 2 bi e em 2020 com a pandemia ele pagou 1.4 bi mas olhando os últimos três anos ele pagou 17 bi, aqui ele pagou 6 e pagou 6 então a pandemia fez com que os bancos grandes Provisionassem mais caixa para o PDD, tá? Você pode ver que o PDD aqui passou para 133%. PDD, para vocês entenderem, é basicamente o dinheiro que o banco provisiona para aquele cliente que tem possibilidade de não pagar o que ele deve, né? Então, é uma provisão para lucros duvidosos. Pessoal, se vocês quiserem fazer parte aí do nosso grupo no Telegram, que é um grupo exclusivo para os apoiadores do canal no YouTube, é só clicar aqui em seja membro no nosso canal e se associar em qualquer um desses quatro planos aqui, você terá acesso ao nosso grupo. Lá a gente fala sobre investimentos no Brasil, no exterior, insights de dividendos e também o pessoal posta lá algumas teses de investimento e a gente debate sobre se vale a pena ou não e a opinião de cada um também. Então, em qualquer um desses planos aqui você se associa, dá uma força para o canal e fará parte do nosso grupo exclusivo no Telegram. E se puder também me siga lá no Instagram, a conta é instagramcom dividendos e REITs. Lá também eu faço algumas postagens aleatórias e de vez em quando eu abro lá uma caixinha de perguntas e o pessoal faz qualquer pergunta lá que tenha a ver com o investimento. Então vamos lá para o vídeo. Aqui os dados fundamentalistas do Bradesco, a cotação 3 está em 22. Reais. O yield atual é 2%, né? Mas é por conta da pandemia aí, os bancos estão proibidos de distribuir mais que 25% do seu lucro líquido, né? Então, é uma questão aí regulatória momentânea indicadores do Bradesco. Então a gente pode ver que o preço-lucro está em 11, é em teoria tá barato, né? Até 15 aqui tá legal, ao meu ver. Ele está sendo negociado aí a 36% acima do seu preço sobre valor patrimonial. O valor patrimonial da ação do Bradesco hoje está sendo em 16%, né? Está em 16%. Então ele está sendo negociado a 22 reais, por isso que ele está a 36% acima do VPA que hoje é 16. O lucro por ação do banco aí é R$ 1,87 por ação. Banco não tem dívida, né? E ele está aí com seu ROI aí de 11%, que para banco é ainda muito bom. Aqui tem o um histórico de pagamentos né, do Banco Bradesco. Aí. Então, nos últimos cinco anos, ele estava pagando em torno de 97 centavos, aqui um R$1,00, aqui ele chegou a pagar R$1,86, aqui na pandemia ele voltou para 0,64. Então, é aquela questão lá regulatória que os bancos estão proibidos de distribuir muitos proventos nesse momento. E aqui, pessoal, nós temos o anúncio da bonificação. Então, basicamente, todo ano o Gradesco anuncia aí alguma bonificação. Nesse ano, a bonificação é de 10%, tá? Então, esse anúncio foi feito aqui em 7 do 4 desse mês. A data com é 16 do 4. Isso quer dizer o quê? Que vocês têm que dormir com a ação do dia 16 para o dia 17, tá? Dia 16, você tem que estar com essa ação na carteira para ter o seu direito de bonificação. Eu acho que a data ex aqui tá errada, que ela é dia 17. Essas ações vão cair na sua carteira dia 22 do 4. Então aqui é a data para você ter o direito e aqui é a data para você ter essa ação na carteira. Então Cada ação vai valer R$ 4,53, na proporção de 10% do que você tem na sua carteira. Então, por exemplo, se você tem 10 ações na sua carteira, 10 ações do Bradesco, você vai estar tá recebendo 10% de 10 ações. Então, é uma ação. E essa ação ela vai entrar no valor de R$ 4,53. Então você não precisa fazer nada, é só ter ação no dia 16 do 4 de 2021 e aquele valor que você tiver na carteira você multiplica vezes 10%. Então se você tem 100 ações do Bradesco hoje você vai ter a sua bonificação em 10%, que vai dar 10 ações de 100. Então, 100 vezes 10%, você vai ter direito a 10 ações de bonificação no valor de 4,53. Isso vai acontecer o quê? Isso vai diminuir o seu preço médio, tá? Porque se o Bradesco hoje vale R$22,00, que nem nós estamos vendo aqui, e a ação vai entrar no valor de 4,53, você estará ganhando 10% de ações num preço de R$ 4,53. Então, o seu preço médio vai cair. Isso no futuro vai te dar mais dividendos, porque você terá mais ações na carteira em função da bonificação que o Bradesco paga e te dá ações aí de graça. Basta você ter ações na sua carteira que você vai estar recebendo na proporção de 10% mais ações. Isso no futuro é mais dividendos para você. Tá bom, pessoal? Se tiver algum assunto que vocês queiram que eu fale nos próximos próximos vídeos, deixe nos comentários aí, explica direitinho o que vocês querem, que eu vou estar olhando a opinião de cada um aí. E se você puder, deixe um like aí, me ajuda, se inscreve no canal, deixe o seu comentário aí, clica no sininho da notificação e por hoje é isso. Um abraço, tchau!